E esse vento sai tudo no vídeo aí. Aí o pessoal reclama: Ah, tá ventando. Agora o vento não tem jeito, né? Se estiver ventando. Então agora você vai mais dali pra cá, você pega menos o. Esse aqui que nós tá na mão é o canela seca. É uma antena de cobre. É um pino aqui, ó. O pino que é latão, que é metal amarelo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 agora aqui ó a hora que ele passa em cima lá ele, ele apruma e vira para trás ali nós já, já marquei os pontos antes porque agora nós tá ele vai procurar aonde marcar um poço artesiano então aqui ó nós estamos aqui aqui ele tá ele está caído ó, agora aqui nós estamos em cima do, do, do da marcação do poço ó, ele já virou para trás por quê? porque ele está em cima, aqui ó, seria o lugar que iria marcar esse poço. então se você voltar para trás você vai perceber que ele vai caído, a hora que chega aqui ele vira para trás, porque ele já está no mundo do objeto, agora para acompanhar o lado que esse poço vai, então seria daqui para frente,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 Aqui, eu estou com a mão na mesma posição ó, ele virou para cá porque? porque ele quer que eu vou para cá porque aqui que está o principal Aí, porque aquele aprumou aquele aprumou, Por porque? porque aqui é a cabeça Então o, importan o importante do canela seca assim que nós acabarmos de desenvolver ele, ver de qual material certinho que vai ser feito, o latão ou cobre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 e logo nós vamos fazer mais um vídeo em seguida. E vamos ao próximo vídeo.